Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, um novo recurso foi anunciado hoje para o Playstation 5 e esse novo recurso aparentemente não tem nada demais, né? Quando foi anunciado, mas quando você lê a respeito, realmente ele pode fazer uma grande diferença. Não só na vida útil do console, mas também na performance em cima dos jogos, né? Mas antes, player, da gente seguir, agradeço aí o apoio né, da comunidade que vem se inscrevendo no canal, comentando aí, dando feedback dos vídeos. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e comentar o que, que você tá achando, né? O que, que você achou dessa, novi dessa novidade aqui do Playstation 5. Então, Player, em declarações ao site forgamer.net, gamernet o sorrir o chefe da equipe de design mecânico e térmico do Playstation 5? Exato. Playstation 5 tem uma equipe de design mecânico e térmico. Nossa... E ele explicou que o PlayStation 5 irá coletar informações de como os jogos funcionam. E, esse, e essas informações fará com que o cooler será ajustado para manter as partes suficientemente frias de maneira eficiente. É isso mesmo. É, não sei se chega a ser um Deep Learning, mas vários jogos serão lançados... No futuro, e é dados sobre o comportamento da APU, que Accelerated Processing Unity em cada jogo serão coletados, disse e assumiram em uma entrevista traduzida por um usuário do Reset Era. Temos um plano para otimizar o controle do Cooler com base nesses dados. Aparentemente, o PlayStation 5 usará um trio de sensores de temperatura em sua placa principal para ficar de olho na temperatura interna da, do APU. Né, que é o Accelerated Processing Unit Em seguida ajustará o cooler de acordo com a temperatura mais alta Isso deve garantir que o resfriamento seja realizado de forma eficiente, o que será importante dado o tamanho do PlayStation 5. Então, é, as velocidades do cooler podem não parecer as partes mais interessantes do PlayStation 5. No entanto, ser capaz de acelerar, aumentar, diminuir a velocidade do cooler de forma fácil e clara, não só ajudará o PlayStation 5 a ser mais eficiente, mas também poderá aumentar o, desempre... o... Mas também poderá aumentar o desempenho do jogo. Isso porque, quando mantém os chips frios... Ele permite que o, o, o jogo ele rode mais fluido, que ele consiga entregar melhores taxas de quadro, melhores loadings, esse tipo de coisa. Então, cara, a, se a gente olhar o, o PlayStation 4, comparando, né, no início da geração, rodou super bem, no meio da geração, o PlayStation 4, primeiro, é, cara, ele já estava assim, sofrendo muito para rodar vários jogos, assim, o barulho que a ventoinha fazia, que o Co cooler fazia, era absurdo, você tinha que abrir, limpar o tempo todo, porque ele não aguentava dar conta. E no final da geração, até o PlayStation 4 Pro, ele já putz, acelera demais, ele já sofre para rodar alguns jogos, né? ele faz muito barulho, ele esquenta demais. Eu fiz até um vídeo aqui, se vocês quiserem olhar aqui no card, sobre um teste que eu fiz e, e limpei, né, como que faz para melhorar, diminuir o barulho da ventoinha do PlayStation 4, e eu fiz esse vídeo aí com o Ghost of Tsushima, com antes e depois, para vocês terem uma noção. Então, de fato, é, é, isso para mim é muito importante porque, primeiro, se a gente mantém o, o console resfriado, ele vai, ele vai desgastar muito menos as peças, você vai preservar as peças por muito mais tempo, e isso vai fazer com que a vida do console seja mais longa, a vida útil do console seja mais longa. E outro ponto que eles, que eles, eles não explicam aqui é o quanto que isso pode gerar de ganho de performance pro, pro Playstation 5, porque ele vai trabalhar com uma temperatura bacana, né, e vai facilitar com que os jogos e, e todo o mecanismo do Playstation 5 processe o jogo de forma mais eficiente, e talvez esse seja um ponto que é, entre ali, não, não bata de frente, né, mas assim, que faz com que o Playstation ele não se esforce tanto para jogar jogos mais, com FPS mais altos, a 4K, esse tipo de coisa, tá? Agora, o ponto de atenção fica por conta do barulho. É, que eu comentei no caso do Playstation 4 Não adianta ter uma ventoinha né, Que você consiga rodar lá não sei quantos mil RPM Que vai deixar o console frio Mas vai fazer um puto escândalo é, O que acontece hoje com o Playstation 4 Então vamos entender como que eles vão achar O ponto de equilíbrio né, Entre oferecer é, Uma temperatura bacana pro console A ventoinha, né, o cooler é imenso e ele, e ele é legal que ele é vazado é, Dos dois lados Isso justifica o tamanho é, do Playstation 5, então cara, eu tô bem animado né, já encomendei o meu, deve chegar aí, vamos ver, talvez aí por volta do dia 20 ao dia 24 e eu vou trazer aqui, a gente vai provar na prática, eu vou trazer pra vocês aqui a minha experiência, beleza? Agora é de fato torcer pra que seja né, um recurso e melhora a performance e, não, e que não seja tão escandaloso, beleza? Player, mais uma vez obrigado pela sua companhia, vou ficando por aqui fique com Deus e fui!